como é que vai pessoal aqui com mais um tutorial no canal trazendo conteúdo novo mostrando a vocês como é que nós devemos fazer a exportação dos contatos uh, para o nosso armazenamento bom primeiramente para fazer a exportação vai ser necessário nós baixarmos um aplicativo para baixarmos o aplicativo, será necessário nós virmos aqui na loja da Play Store. Aqui na loja do Play Store, vai vir aqui na barra de busca, vai digitar contato. Contato. Ok após utilizar contatos vamos baixar este aplicativo no meu caso não vou baixar mais, ah, já está instalado eu baixei ele mas no vosso caso vocês vão ter que baixar mesmo para fazer o procedimento de exportação de contatos eu como já tenho não vai ser necessário por isso vou só abrir o aplicativo ok esses são todos os contatos que estão aqui no telefone eu quero fazer a exportação deles para fazer a exportação vou ter que vir aqui em corrigir e gerir, exportar para ficheiros, não importar, se for para importar, quer dizer que estás a importar um arquivo de, cont de contatos para o teu telefone, queres adicionar mais contatos, mas aqui no meu caso eu quero exportar todos os contatos para o meu armazenamento, caso eu queira enviar os contatos para alguém então, vamos apertar aqui em exportar para ficheiros, uh, vamos selecionar aqui está a perguntar se é para a conta Google também podemos fazer a exportação direito na conta na conta Google mas eu pretendo um dispositivo no um armazenamento interno vamos lá exportar ficheiro o formato de ficheiro SVC é então vamos lá exportar guardar nos colocar como pode ser contactos mesmo vamos guardar ok se nós vir aqui no nosso explorador de arquivo ele já está aqui então nós vamos verificar que ele salvou mesmo tá pessoal vamos vir aqui armazenamento interno vamos lá a uh, memória interna ficheiros memória de telefone Vamos encontrar ele aqui nos documentos. Esse é o nosso arquivo de exportação dos contatos. Quer dizer que esse esse arquivo aqui, você pode copiar ele e enviar para alguém. Quer dizer que ele também vai ter acesso aos seus contatos. Isso é mais para aquelas pessoas que trocam de telefones e não querem perder os contatos. Foi, foi implementado essa nova maneira de fazer backup dos contatos para que você possa fazer a reutilização dos mesmos no outro dispositivo sem qualquer problema, tá pessoal? Então é isso pessoal. É assim que você deve fazer a exportação dos contatos, tá pessoal? <SILENCIO>